E aí, galera do YouTube, eu sou Multigame Mega com meu primeiro vídeo para esse canal. Bom galera, é o seguinte, hoje eu vou falar pra vocês do Minecraft Online, vou estar tá ensinando como jogar, agora que atualizou a versão 1.6.1 né. Bom galera, eu vi alguns vídeos né, no YouTube ensinando, mas eu não fiquei é, feliz com o que eu vi. Porque as pessoas não estão conseguindo explicar de uma forma agradável né. Vocês não eu pelo que eu vi, vocês não estão conseguindo entender direito. Bom, galera, hoje eu vou estar tá tentando ensinar. E é isso aí, vamos lá. Vocês vão precisar baixar o Minecraft Servidor, o Minecraft Jogo e o Hamashi. Bom, aqui tá os três links. Eu vou deixar na descrição, né? E agora vamos falar do Hamashi. Baixou o Hamash? Vem aqui. Você vai clicar em depois de cadastrar rede, criar nova rede. Aí você vai clicar aqui né, vai escrever um id para rede, um nome para rede multi multi games aí você vem aqui senha um dois três, quatro. aí você confirma a senha um dois três, quatro. <cười> bom, você cria bom, aí você viu que este nome de rede já está sendo utilizado aí você vem mega Beleza, clicou, Multigames Mega, é o nome da nossa, da nossa rede, e a senha 1264. Fez essa parte do Hamashi? Beleza, agora vamos para o servidor. O servidor é esse daqui, né, que você vai colocar dentro de uma pasta, beleza. Esse daqui é o link que eu tô te passando do servidor. Bom, vai abrir essa página, você vem aqui, ó, Multiplay Server. Você vem nessa primeira linha aqui minecraft server 1.6.1 eu não vou estar baixando mas é... baixou você puxa, põe dentro de uma pasta abriu essa pasta? beleza no entanto só vai ter esse daqui ó que é o minecraft server quando você abrir ele aí sim ele vai carregar e abrir essas outras pastas word, branded e etc Bom. Tá abrindo aí, ó, como vocês estão vendo, preparando a região 6% 25%. Enquanto isso vai acontecendo, eu vou minimizar aqui e vou abrir o jogo. Bom, galera, aqui o jogo, né, que eu também disponibilizei para vocês do download, vai vir aqui nessa pasta Minecraft. Vai vir aqui, ó, vai ter duas data e bin, você vai vir em bin. Clicou em bin, vai ter aqui Craftlandia. Craftlandia, você clica e vai esperar ela abrir também. Vai abrir muito parecido com o próprio server. O servidor já está aberto aqui. Você minimiza ele. E agora é só esperar aqui. Você vai posicionar de usuário, apertar o botão Play. E vai só esperar mesmo é, carregar tudo. Depois de você carregar tudo aqui, você vai, ab vai abrir o jogo automaticamente, galera. Eu vou dar um corte aqui no vídeo para adiantar. Bom galera, aqui como vocês podem ver, já abriu o próprio Minecraft. E olha aqui aquela pasta que vocês já podem minimizar. E aqui vai estar o um Minecraft. Abriu o Minecraft, você vai vir aqui em Multiplayer. E Adicionar Servidor. Aí você vai pôr o nome do seu servidor. Pode pôr qualquer nome. Vou pôr Multi Games. Aí você vem aqui. É, Server Endless Beleza Nessa parte você vai ter que abrir o seu ramache E vai vir aqui em cima Desse número Você vai clicar com o botão direito do mouse E vai aparecer Copiar endereço IPv4 E embaixo vai ter Copiar endereço IPv6 Você copia o endereço IPv4 Aí você vem aqui é, CTRL V Vai copiar, aí você clica Done E vai criar o seu servidor Aqui galera Bom, é só você clicar aqui E já vai estar direcionando Para o seu mundo Galera, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, eu vou estar tentando é, Colocar bastantes Vídeos aí no Youtube E quem gostou, curte aí galera Compartilha nas suas redes sociais Espero que esse canal cresça bastante E é isso aí galera Obrigado, viu? E tchau!